Olá! No vídeo de hoje é a continuação da série de como construir um Drone Racing. Hoje vai ser soldar já alguns fios e componentes na placa distribuidora. E por isso já sabem, se no final do vídeo gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever que assim sinceramente ajudam o canal a crescer. Eu vi mexer este. Tenho aqui o drone, onde no último vídeo soldei os motores aos esques. Aqui vou soldar esta peça, o XT60, que é para depois conectar a bateria. Quem usar a bateria por cima do drone tem que soldar assim o mais no mais aqui de lado mostra o mais por isso o mais no mais quem usar a bateria por cima sofrendo de der, tem que soldar assim nesta posição mas quem puser a bateria por baixo que é o meu caso vou meter a bateria debaixo do drone vou ter que soldar assim e onde depois a minha bateria vai engatar por baixo agora vou ter que afastar daqui os fios para poder isto encaixar aqui como deve ser primeiro até vou meter um bocadinho de massa que é para ajudar aqui massa desengorduradora Vou espalhar assim um bocadinho que é para a solda ficar bem agarrada Vou fazer aqui um enchumaço, não se preocupem que esta controladora está estragada, não façam isso com a vossa controladora que vão usar, esta como está queimada. Serve para fazer este tipo de trabalhos agora. Agora é chegar aqui, temos que aquecer bem aqui a zona da solda. Atenção, que isto vai aquecer a placa, mas só pode-se queimar. Vou deixar aqui uma boa solda Deixar aqui uma bola bastante brilhante Normalmente quando fica a solda brilhante quer dizer que está boa Deixar ela solidificar um bocadinho Não se esqueça que não podem respirar para cima da, da solda Isso vai estar a estragar o processo todo Prontos agora fazer a mesma operação do outro lado Como vem ali por baixo, ficar aqui sem estrovar. Eu vou continuar aqui porque ainda tenho que soldar mais. Agora vou soldar o mais aqui no mais e este fio do menos aqui no menos. Eu ao cortar vou deixar algum fio que é para haver aqui alguma manobra. Se eu quiser fazer alguma manutenção, uma só tem que deixar algum fio Agora, e aqui o menos no menos. Um bocadinho de pasta ir sempre limpando a ponta do, do ferro. Agora vamos soldar. Claro temos que agarrar isto com o utensílio, não podemos agarrar uh, com as mãos, isto está muito quente, iríamos queimar vou deixar aqui um bocado para pôr o de baixo também líquido quando o estenho de baixo estiver líquido é quando está bom tomar um bocado como é uma massa enorme de estenho demora sempre mais tempo a conseguir um, uh, fixar e esta solda tem que ficar bem feita porque senão depois vai falhar energia para os nossos esks e o drone cai depois soldar ali venho aqui ao meu VTX e vou lhe tirar este fio vermelho porque eu não vou precisar deste fio vermelho no projeto e vou só dar este fio vermelho aqui no mais que é para dizer à controladora qual é a voltagem que estamos até no momento para depois no OSD aparecer lá o valor e o drone depois não cair por falta de bateria então eu vou ter que tirar ali o vermelho Pronto, já tirei o vermelho consegui mostrar mas só foi dar um bocadinho de calor e saiu logo fora. Eu já vou falar sobre isto. E agora chego aqui. Corto-lhe esta ponta que tinha a solda. Que era a que vinha. Vou escarnar os fios. Vou aproveitar e dou já tenho nas duas pontas. Agora é só dar um bocadinho de estanho Ora uma das pontas vou soldar aqui no mais e dar mais um bocadinho de calor mas ainda não está tudo acabado como eu uso material de qualidade média baixa vou precisar de ter o sistema mais protegido vou usar mais uma pezinha destas e um condensador para quando houver picos de energia ele absorver os picos e não queimar os componentes como os componentes é a qualidade não é das melhores prefiro ter segurança a mais Aqui no meu circuito e assim estar um pouco mais protegido do que se não tivesse esta peça. Ora, esta zona é o menos, eu vou ter que soldar isto alguns por aqui assim, mais que é o comprido, o menos que é o curto. Eu vou ter que soldar estes dois aqui. Para vou ter que dar também um bocadinho de estanho, mas antes de dar estanho, vou passar-lhe aquela massa espetacular que resolve muita coisa faz com que eu pareça um soldador profissional agora aqui nesta zona vou cortar o excesso não posso esquecer que este é o menos que é o mais pequeno ele diz aqui de lado este vou cortar aqui as pernas e agora vou ter que soldar o menos no menos e o mais no mais Esta parte já está soldada, aqui o fio que vai pois para a controladora para sabermos a voltagem que o drone tem. Agora vou pôr este tenho aqui neste GND. Neste 5V. No GND a seguir. E no 12V. para passar um bocadinho aqui desta massa milagrosa. Agora vou encher aqui este GND. Está aqui uma solda brilhante, bem feita. Depois de ter dados tenho, ali há aqueles quatro canais. E aquilo são para quê? Um é para alimentar a câmera, que vai ficar aqui à frente. E outro é para alimentar o VTX, o transmissor de vinho, que vai ficar aqui atrás. Mas isso vai ser no próximo vídeo, por isso, até já!